Eu queria alguém, alguém que me quisesse também, eu não estou pedindo alguém com uma beleza exuberante, de olhos azuis, corpo escultural, não, já passei dessa fase de querer o exterior de alguém, eu quero alguém pra mim, mas que tivesse a sua própria vida também, alguém que chegasse na hora marcada, que ligasse pra dizer que se atrasou, que parasse na barraquinha de açaí e trouxesse o meu com granola. Queria alguém sem ciúmes loucos, sem desconfianças malucas. Alguém leve, sabe? Que não enche, que não pisa na bola. Alguém transparente. Que dissesse na cara que não gostou do tom que eu falei, porém que entende os motivos, mas que da próxima podemos agir melhor pra não entrarmos numa briga. É mais ou menos isso que eu quero. Alguém que tenha boca e que use pra conversar que entenda que a base de um relacionamento bem sucedido é o diálogo. Eu queria alguém, na verdade eu ainda quero, mas sem pressa, tudo no seu tempo. Se alguém não chegar pra mim, tudo bem, pelo menos eu tenho a certeza que posso ser esse alguém na vida de outro alguém.